Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, eu sou Caio Nobre vamos para mais um vídeo de dica de Horizon Forbidden West aqui nesse canal delicioso, pessoal onde eu vou mostrar para vocês hoje como vocês podem fazer para poder pegar o melhor lança-dardo do jogo sim, aquela lança explosiva que a gente pode utilizar contra os nossos inimigos você sabe muito bem quem começou a jogar aí, cara, que essa lança ela é extremamente poderosa mesmo as primeiras versões que a gente pega ali em comum, rara e tudo mais e agora eu vou mostrar para vocês como vocês pegam a lendária, rapaz. Então já deixa seu likezinho, inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos de Horizon, entre outros jogos que nós vamos trazer também. Então vamos lá, pessoal. Sem mais delongas, aqui no mapa, vou mostrar para vocês exatamente o que vocês têm que fazer, onde vocês têm que vir para poder pegar a missão para conseguir esse lança-dar lendário. Novamente, a gente tá aqui nessa última parte do mapa, que é a praia, entendeu? Onde nós, vi... onde nós vamos vir aqui na missão principal, poder fazer uma parte da história. E aí, a gente precisa vir nessa missão secundária aqui, ó. Nesse... Nessa exclamaçãozinha verde. Tem essa daqui perto da bancada, mas é essa daqui dentro desse navio. Deixa eu ver o nome da cidade, que eu até perdi aqui, ó. Terra Firme do Legado. Vocês vêm aqui no Terra Firme do Legado, vêm aqui nessa missão secundária e... Sim, bora. A gente conversa com essas duas meninas aqui, ó. Harriam e Christian. Vamos lá. Eu te prometo. Descobriremos um jeito. Harriam, não dá mais para recuperar o giro-compasso. Encalhadas aqui. Para sempre. Ancestral renascida. Que a verdade nos guie. Só... <risos> Eloy. Que papo é esse de nunca mais voltar para casa? Os navios norteadores. Perdemos todos. Destruídos por tempestades e recifes. E com eles, o único instrumento que é capaz de nos guiar pelo oceano. Existe um navio que talvez ainda tenha um Girocompasso funcionando. Mas está fora de alcance, encalhado numa ilha rodeada por correntezas mortais. E sem isso, sem retorno, sem chance de rever aqueles que... nem mesmo devíamos ter deixado para trás. Christian. Vamos lá, vamos direto à missão. Posso tentar ajudar. <risos> Só se você puder voar. E se eu te disser que posso usar um heliodo pra me levar até lá? Você consegue? Por que não? Ela é uma ancestral renascida. Tudo é possível. O navio está em uma ilha leste daqui, depois da frota. Tá certo. Então é pra lá que eu vou. Ah, prefiro não criar esperanças ainda, mas... eu agradeço sua bondade. É, uma coisa importante, galera, nessa missão aqui que eu queria passar pra vocês, é isso também, que eles acabaram de falar ali, a gente precisa ter feito a missão As Asas dos 10, pra gente poder pegar o controle do Heliodo, porque vocês viram ali que elas só, só elas falam só se for voando que a gente consegue chegar lá, né, então a gente vai precisar o Heliodo poder chegar naqueles lugares que a gente precisa chegar. Então vou fazer o seguinte, pessoal, já vou fazer alguns cortes aqui para o vídeo ficar mais dinâmico E eu mostro para vocês exatamente as localizações, ó. Como vocês podem ver, aqui onde a gente tá no mapa O primeiro que a gente tem que ir para poder investigar lá é aqui Esse ponto bem na frente, ó, bem na frente dessa ilha aqui O primeiro naufrágio é esse daqui que a gente vai, beleza? Então chegando lá, a gente já volta Aqui, meus amigos, ó, já estamos chegando já no primeiro naufrágio que a gente tem que investigar tem algumas máquinas ali, ó A gente tem que tomar cuidado, vamos lá Vou chegar aqui bem devagarinho Bem... É aqui que nós chegar aqui de uma maneira bem, bem mais afastadinha, né? Pra gente não chamar a atenção dos bichos Ou pelo menos tentar máquinas. não chamar Preciso ter cuidado. Ah, elas acabaram me vendo já, mano Normal, né? Normal Aqui, ó essa pilha de sucata aqui que a gente tem que dar um investigado, ó. Vamos lá. Ó, já achamos ali o primeiro giro é com passo. Beleza. Tá bem acabado. Não sei se ainda funciona. Melhor levá-lo para Harry e para Christian. Talvez Aí, eles ó. Consertar. É, tem mais alguns passos que a gente precisa fazer, tá? Eu vou lá, a gente tem que voltar e conversar com elas novamente. Aí eu já vou fazer um corte no vídeo aqui já. Próximo ponto que a gente tem que seguir. Pra gente continuar essa missão e eu mostro pra vocês A localização depois já de ter conversado com elas Beleza? Vamos lá então, pessoal Vou fazer mais um corte aqui Ó, estamos de volta aqui, meus amigos Vamos lá, ó Agora a gente precisa pegar alguns recursos Pro giro compasso para que elas possam arrumá-lo Que é um sensor e três baterias Daí elas pedem a gente poder verificar Mais um naufrágio aqui Agora, ó, como a gente pegou a missão delas Foi aqui, ó, a gente tem que vir para esse canto Aqui esquerdo na parte de baixo da praia vocês podem ver aqui ó que tem até um, o barco que a gente chegou, tem a fogueira e tudo. A gente vai pegar o nosso Heliodo e vir para essa região aqui dessas águas, entendeu? E vai vir exatamente nesse ponto aqui. Vocês estão vendo que tem tudo azul, tudo água e tal. E tem essa estrutura um pouco diferente bem no meio. Então, é exatamente nesse ponto que vocês devem vir para vocês pegarem essas peças que elas precisam, tá? Então vamos lá. Descendo! Nossa, aqui tá cheio de máquina, velho. A antena do navio... Espero que a unidade de sensor esteja intacta. Ah, nada de sensor. Mas tem uma gravação antiga. Aqui é o USS Anchorage, chamando quem estiver vivo. O Medina, o Omaha e o New Orleans afundaram. E o enxame acabou de abrir o Harris como se fosse um ovo! O inimigo! Segure-se! O Horus principal está danificado. Se conseguirmos concentrar o fogo, talvez dê para acabar com ele. Oh, Acho que descobrimos onde está o Hamilton! A gente precisa Pedi. pegar agora as baterias. Sim, sorry, Estamos às escuras! Parece que a unidade de sensor foi retirada. Estavam tentando contactar outros navios. Agora preciso procurar as baterias. Meu foco deve localizá-las. Beleza, vamos caçar as baterias aqui, ó, tem um baú aqui, tem peixe, vamos lá. Posso usar o meu foco pra achar o que a Helian e a Christian precisam. Tá lá, ó. já achamos uma aqui embaixo, ó. Pronto. é algum tipo de fonte de energia, deve ser uma bateria. Toma, Eloy. Mergulha mais aí, fia. Obrigado. Já, foi. Faltam duas. Já achamos a primeira bateria aqui. Vamos dar uma usada aqui no nosso foco. Outra bateria. Beleza. Máquina fraca contra fogo. Beleza, beleza, beleza, beleza. Bom, vamos lá na próxima bateria que a gente encontrou aqui, então. Aí, ó. Pegamos mais uma aqui, ó. Baú antigo e valioso. A outra bateria tá logo ali, meus amigos, ó. A gente tá com esse barco velhão aqui, ó. De repente eu encontro aí, alguma fonte de energia no interior desse navio naufragado. A gente tem esse aqui que parece mais até uma frente de um carro, mano. Né? Dois negócios de luz ali e pá. Então bora lá pegar a última bateria pra gente poder prosseguir com a missão. Vou entrar por baixo. Até mesmo pra não correr risco de nenhum bicho me atacar aqui. Vamos lá. O foco detectou coordenadas na transmissão que eu achei. Deve encontrar um sensor intacto em algum outro navio naufragado. Ó, beleza. Agora a gente tem que ir para as coordenadas da transmissão aqui, ó. Mais outras coordenadas para a gente poder seguir, tá? É bem aqui em cima do mapa, então vou fazer mais um cortezinho para a gente poder chegar até lá. Já volto. Aí, meus amigos, ó, estamos aqui no último ponto para a gente poder pegar a antena ali, para a gente poder levar as coordenadas para as meninas. Só que assim... Ó, a gente tá exatamente no ponto de cima aqui do mapa, na praia ó. A gente tem essa fogueira aqui perto, tem o local da ave tempestade onde a gente pega uma das estatuetas lá pra gente pegar pra poder pegar a pintura do Kratos E aí a gente chega nessa ponta aqui, vai marcar a coordenada pra vocês na missão E aí, vocês vão ter uma surpresinha quando vocês chegarem aqui Que é esse bendito desse agoro, que é esse morcegão gigante aqui, ó E vejam só, eu usei muito... Cara, eu só usei, na verdade, só esse lança-dardo escaldado aqui, velho e a gente vai pegar um lança-dardo ainda mais poderoso nessa missão. Vamos lá. <risos> aqui, aqui. Chega de voar por enquanto. Beleza. Estamos aqui na antena. Um sensor intacto. Consegui tudo que a Harry e a Christian precisam. Me parece que tem mais uma transmissão aqui. Aqui é o um Hamilton. Anchorage, recebemos a transmissão de vocês. Vamos alvejar o Horrors principal. Acabamos de perder a bateria de mísseis a este bordo. Impossível disparar. Droga. Capitão, não temos nenhuma munição. Quais são as ordens? Marquem uma rota na direção do Horrors. Velocidade de albaroamento. Acabem final feliz, né? Peraí, escutamos a voz do Goku? É isso mesmo? Que da hora, mano. Vamos lá, vamos fazer uma viagem rápida já pra gente poder ir lá conversar com as meninas. E a gente já deve encerrar a missão aqui e conseguir o nosso lança-dardo lendário, pessoal. Vamos lá. Vamos lá aqui no barquito. A gente tem que Zé. Achei o que queriam. Ah. Da hora, mano. <risos> Obrigada. Começarei a cuidar do girocompasso imediatamente. Tô voltando, Meandra. Oh. Você nos fez uma grande gentileza, Eloy. A Christian não é a única com alguém esperando o nosso retorno. Ela consertará aquele girocompasso num instante. Nunca poderemos agradecer o bastante. Mas já é um começo. Se precisarem de algo, é só o Borra e contactar a Alva. Ela vai poder ajudar. Que os ancestrais possam nos guiar. Aí, ó. O Mata Céus. Nós conseguimos, pessoal. 10.400 pontos XP, mano. É muito XP. Na moral, velho. Beleza, ó. Vamos lá então agora no nosso inventário e olha só o que nós temos aqui galera, nosso querido Mata Céus Que é o lança-dardos mais poderoso desse jogo cara, Que olha só Eu, Como eu comentei com vocês, eu matei aquele agouro, aquele morcego Só com o lança-dardo escaldante aqui ó, esse que eu tava usando ó Vejam só os danos ali ó, dano de fogo 115 e tal, 59 e tem o dano lacerante que é excelente também e vejam só esse dardo lendário aqui, esse lança-dardo lendário. 151 por 108. Aí tem os danos explosivos ali, ó. 43 por 151 e 69 por 242. Fora esse monte de espaço de bobina que a gente tem de poder preencher. Enquanto meu lança-dardo normal aqui, ó, só tem apenas dois. Então, olha aí, meus amigos. Deixa eu pegar essa delícia aqui. Vou botar no lugar do meu outro lança-dardo. Não mais. Talvez eu seja idiota, oh. Que coisa linda e maravilhosa Deixa eu tirar aqui e colocar no modo foto Pra vocês verem Ué. Não tá deixando virar não Tem hora que ele dá uma bugada No na, na, na, na okay, negócio é de virar a câmera, a câmera, mano Não entendo é com a toda. Vamos lá, deixa eu ver É, realmente ele não tá querendo virar aqui não Mas é isso, minha gente ó Esse aqui é o lança-dardo lendário Vocês viram ali o dano que esse negócio causa Vão por mim, mano utilizem bastante esse lança dardo aqui para poder enfrentar seus inimigos que vocês vão ver a facilidade que vocês vão ter compensa demais compensa demais então eu espero que vocês tenham gostado e mais essa dica aqui no canal galera trazendo mais uma arma lendária para vocês tem outras que a gente vai que a gente vai postar ao longo dos dias aí no canal para vocês pegarem também e deixem aqui os comentários se vocês curtiram se vocês vão pegar e tudo mais